E aí pessoal, o Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês E hoje vou deixar um pouco todos os outros assuntos de lado e vamos falar da o -List, tá? Muita gente, ah, mas eu não gosto da Oliste, eu gosto da Oliste Eu cheguei a vender mais de 200 mil reais na Olist. Então tem players e que, produtos que performam muito bem E tem players e produtos que não performam tanto Mas uma grande novidade que saiu semana passada é que o Bling, RP Bling, integrou com a Olist. Então eu vou para a tela, você vai ver como configurar, ficou fácil, eles puxam produto enviam carga de produto, eles alteram o preço, alteram o estoque, é, ficou muito show, trata pedido, aí dos seus pedidos já vai, eu já usava o Bling, então eu só ativei ali para as minhas coisas da ULIST, mas como todas as coisas você vai ter que fazer configurações dos seus produtos, algumas coisas assim, como tudo que você começa a usar. E ainda mais quando já tem algo rodando, mas ficou muito show, muito show e aumentou a possibilidade de você conseguir performar lá dentro. Aproveitando produtos que você já tiver no Bling, mandando mais facilmente para lá, ficou muito bacana mesmo, tá? E uma novidade além disso, eu consegui através do meu link para as pessoas que seguem o meu canal, três meses grátis no Bling. Então se você tá na olist usa outro RP e quiser testar, três meses grátis de Bling para vocês usarem. Tá aqui embaixo, é só acessar e contratar por esse link, tá certo? Vocês vão ver que no final ali vai ter, no final do link tem o meu nome, então se você acessar e contratar por lá, você ganha três meses grátis. Eu achei um baita negócio, se você já tem o Bling, aprende, soca a bota e vai embora. Eu sempre recomendei o Bling e eu uso o Bling desde o começo. Grande abraço, vamos pra tela, fica aí, hein? E aí pessoal, continuando aqui, então agora ó eu abri a, a instrução do Bling mesmo, tá? Que é sobre a integração com a ULIST. Já abri meu Bling E já entrei na parte aqui de preferência Mas eu vou fazer o passo a passo como está dizendo lá ó, Configurando sua conta Bling Acesse preferências, integrações Configurações de integração Com lojas virtuais e marketplace Então vamos lá Você acessa preferências Ele joga você nessa tela Você vem em integrações Aí você vem em configurações, não é a de cima É nessa aqui, ó, lojas virtuais e marketplace Vão aparecer todas que eu tenho Que eu não tenho, que eu uso, que está que habilitado Que não está habilitado, tudo certinho Tá? Então, eu já criei aqui a Olist, mas você vai vir aqui, aí ó, acessei, vai em Incluir. Vamos lá, então, Incluir. Selecione Olist na integração. Seleciono Olist na integração, então, Olist. Preenche os campos, nome da loja, nome dos usuários e senha. Então, aqui você vai colocar o nome da sua loja. Eu coloquei como Olist mesmo, para eu saber. Pra, eu vou mostrar para vocês onde vocês vão ver isso depois. Então, pode colocar Olist que fica mais fácil. Usuário, você vai colocar o seu usuário, então você vai colocar lá o usuário arroba o seu e-mail, né? Tipo, por exemplo, vai colocar a sua senha, sua senha é da Olívia, tá? Então, ah, mas eu vou informar a minha senha é pro Bling, pode ficar tranquilo, e informar que não tem problema nenhum, tá? Clique em salvar, tá? Aí ele manda você salvar, aí você fala, pô, mas onde que eu autorizo, né? Onde que eu não autorizo? Você vai vir, aqui, isso aqui, ó, configurações, você não precisa mexer em nada, tá? Aqui ele pergunta se você quer atualizar o estoque na plataforma virtual, informar o estoque, importar o estoque da plataforma virtual, aqui. Você pode deixar, por exemplo, informar, atualizar o estoque, quando você for atualizar o estoque, tá? Eu não vou pôr importação, porque eu não quero que ele substitua o que eu já tenho de estoque efetivo. Pera aí, só um minutinho. Vai, filho. Lock queria dar uma volta. Então, integração automática, você vai deixar do jeito que já está. Aqui, se for usar algum outro tipo de coisa, mas você vai dar o salvar, Deu salvar, ele vai criar aqui, você vai entrar de novo. Ele vai ter liberado aqui uma área para você obter o acesso do token. Então, ó, é o que ele manda você fazer depois de novo. Ele manda você entrar de novo, ó, depois que você pôs em salvar, ele manda você entrar, ó tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, gerar o token. Após salvar, acesse novamente e clique em gerar o token. Aí você vai clicar em gerar o acesso do token. Ele vai jogar você para o site da UList, você vai confirmar, você vai permitir o acesso do Bling, ele vai te devolver. Tá? E aí, mesmo se ele. Se é, e aí provavelmente ele não vai voltar para essa tela. Aí você vai de novo em preferências, volta lá. Provavelmente não, é isso que vai acontecer. Foi isso que me deu uma dúvida na, na hora. Volta lá em integrações, volta aqui. Aí quando você clicar dentro da ULISH, ele já tem que estar tá com o um Acesso Token preenchido já e o seu logista preenchido. Pode dar o salvar. Tá funcionando sua integração com o Bling, tá? agora aqui ele tem toda a continuação ó, como importar pedidos, Lodes, ó, vendas, pedido de vendas, multi -lodes. seleciona o list, põe o visualizar, aí aqui tem alguns filtros para você aplicar ou não, tal, tá vendo? Isso aqui já está importado, as outras coisas não estão. Aí eu venho aqui, põe ó, importar, ou seleciona aqui e põe importar pedidos selecionados. Importou os pedidos selecionados? Aí ele vai aparecer dentro das vendas. Ele vai importar agora. Não devia ter clicado, logo agora. Ele te dá o número do pedido, ó. Então, criado a partir do pedido. Então, ele importou. Ah, tem mais ou tem menos, tá vendo? Esses aqui não importaram, ó. Então, ó. Ele tá dando ele deu o que ele der erro vocês verificam tô fazendo manualmente aqui porque esses aqui não tinham ido na, na outra importação que eu fiz mas ó certo feito isso aqui aí você Vai em vendas, em pedidos de venda, você consegue visualizar os pedidos que você acabou de importar, beleza? Aí é tratamento do Blink, se você não sabe, tem vários vídeos ensinando aí do pessoal, tem, eles têm um suporte muito bom também. Teve qualquer dúvida, aqui no canto tem o suporte, o suporte deles é muito rápido para responder. Importação de produto, tá aqui, importação de produto. Ela é muito parecida, então tudo que você for fazer com relação a produto, você vai ver em cadastro produtos. Aí você tem aqui, ó, como importar produtos multi loja, tá vendo? E exportar produtos multi-loja. Quero mandar novos produtos para o multi-loja. Eu exporto, seleciono a loja. Tem que selecionar primeiro, né? por exemplo. Aí eu venho, seleciono a loja, que eu quero fazer isso e faço. Importar produtos multi-lojas, mesma coisa. Ah, eu quero trazer os meus itens que estão na list para eu começar a controlar estoque aqui. Aqui, o -Lish. Ah, mas são itens, eu quero vincular ele a um outro. Tem como fazer isso também no Bling aqui, depois você consegue vincular esses produtos aí e fazer o que tem que fazer, tá? Alterei um estoque, sincronizar estoque, seleciona o estoque que você quer sincronizar e os produtos que você quer enviar. Sincronizar preço, mesma coisa e faz o envio. Então, ficou muito simples para você poder gerir os produtos efetivamente da Olish, tá certo? Lógico que vai demandar uma configuração inicial de produtos, etc. Mas já nas suas vendas você consegue solucionar grande parte dos seus problemas, tá? Então, aqui eles explicam tudo, ó, atualização do estoque, atualização, sincronização de preço, envio de dados fiscais, eles explicam como que faz. Então, muito tranquilo. Ah, depois que você fez a nota fiscal, ó, deixa eu selecionar aqui só para vocês verem. Você vem aqui, seleciona as notas fiscais são olhistas, você consegue filtrar, por exemplo, igual, eu vou filtrar 00K, eu consigo ver o que são. Se tivesse alguma olhista aqui para filtrar, agora para mostrar para vocês, já faria. Você seleciona as notas que você quer, enviar dados loja virtual, vem aqui e seleciona o, o list, enviar dados da NFE sim e faz o envio. Eles vão fazer o recebimento e automaticamente fazer a liberação do, dos dados lá para você continuar. Então aproveite, tem três meses grátis aqui embaixo no link se você não usa o Bling ainda. Se você já usa o Bling começa, se você não está na o -List, Vai pra cima, porque tem gente que tem opinião positiva, a gente que tem opinião negativa, mas tem muita gente que tem opinião negativa e ainda tá lá dentro, então eu acho que compensa você também estar tá lá dentro, mais uma fonte, mais uma chance de trazer venda. E eu já trouxe muita venda, vocês acabaram de ver ali, eu importei os pedidos, é bastante pedido ainda, mas eu já cheguei a fazer muito pedido lá, eu cheguei a fazer mais de 50, 60 pedidos por dia lá na Olist, o tratamento era manual, agora ficou bem mais fácil, tá certo? Então, vai embora, aproveita, participa, o link da Olish está aqui embaixo, o link do bling está aqui embaixo, o link para você ganhar os três meses também e o link desse tutorial também está aqui embaixo. Valeu galera, um grande abraço e vamos que vamos!